O comando que eu estou aqui na minha mão é o comando silencioso. Eu vou instalar o comando na 360, beleza? Mas primeiro, eu quero fazer o teste de velocidade. Eu instalei um programinha aqui no meu celular, vou mostrar para vocês. Na onde marca a velocidade real, tá? Velocidade de GPS. E aqui vai mostrar a velocidade da moto, beleza? Então eu vou pegar a estrada agora e vou mostrar para vocês a velocidade do painel e a velocidade que a moto pegou no GPS, essa velocidade com a moto original depois eu vou instalar o comando da 160 e vou fazer de novo o mesmo percurso para ver qual foi a diferença de velocidade, se o comando pegou, deixou a moto mais potente ou não, se vai ter o uma diferença boa ou não, beleza? Acompanha esse vídeo até o final, beleza? Esse comando é o silencioso Então a gente também vai ver se vai fazer Barulho ou não Ou se vai ser realmente silencioso O comandinho da autogiro, beleza? Acompanha o vídeo até o final já deixa o like pra fortalecer, demorou? Acompanha aí Voltamos aí família E é o seguinte, já tô aqui na estrada Vou mostrar pra vocês Vou chegar a 100km por hora aqui E vou mostrar pra vocês a diferença do, da velocidade Aqui no GPS, tá? Lembrando que eu vou fazer todo o teste De peito aberto, não vou ficar abaixado na moto Ó 100 km por hora, 102. Deixa eu diminuir um pouco. 100, tá marcando 90, 89. Então a diferença que tá dando é mais ou menos 10 km por hora, tá? De GPS por painel. E eu vou fazer esse teste aqui de peito aberto, porque eu quero saber a diferença de velocidade. Vocês acompanham aí no decorrer do vídeo. Eu vou pegar, fazer o teste na subida e na descida. E aqui no aplicativo também marca a velocidade máxima que eu Cheguei, beleza? Vamos ver se Com o comandinho Da autogiro, a moto vai ficar Mais potente ou não, e depois Eu vou trazer pra vocês aí, aqui, aqui no canal Fazendo vários testes Com o escapamento esportivo Com o pinhão 14 Com o pinhão 16, fazer vários testes Então se inscreve aqui no canal e não perde Beleza? Ó, já tô acelerando tudo Tô em quinta marcha Peito aberto, vamos lá a moto aí de painel 117 Logo logo vai ter uma descida boa Logo ali na frente Ó, o painel 107 Foi a velocidade máxima por enquanto Mas ainda não pegamos uma descida muito grande Depois desse morro aqui, ó Tem uma descida bem grande que vai dar pra gente testar Bem a potência da moto Beleza? Opa, aí, rapaziada Vamos ver, deixar essa moto aqui um foguete Trazer os projetinhos para vocês Primeira vez que eu mexendo no No motor dessa moto Nunca tinha Nunca tive uma moto com Preparada, né? Primeira vez que eu vou Abrir o um motor para Colocar um comando Vamos ver se a diferença É boa mesmo ou não E aqui na descrição Tá o contato para você adquirir Os produtos da Giro, beleza? Ó, decidão agora, hein? Agora vai Vamos ver Tô de quinta marcha Peito aberto 125, 26 de painel 127 28 Paula CB300 129 129 de painel peito aberto E aqui no GPS 116 Ó, oh, agora na subida Vamos ver 106, 105 104 Tá perdendo, ó, 102 Vamos fazer o retorno aqui Essa foi a velocidade máxima Que a moto chegou, de peito aberto Na descida, ó 116 km por hora Tá marcado aqui no GPS E de painel tava dando 129 Tava dando 13 de diferença, tá? Agora a gente vai voltar Vamos lá na casa do Léo E a gente vai instalar o comandinho E depois vamos voltar para fazer o mesmo percurso Fazer o mesmo percurso e saber quanto que a moto vai dar dessa vez. Fechou? acompanha aí o vídeo até o final. Vamos testar esse comando. Se ele vai dar, deixar a nossa tinta brava mesmo ou não. Beleza? Voltamos família. O comando da moto já está instalado e olha, realmente o comando é silencioso. Se liga só. Você não ouve nada, rapaziada. Comando. Na parte de ser silencioso tá aprovadíssimo, viu? Comando pode colocar que não faz barulho. É comando realmente cumpre o que promete, que é ser silencioso. E agora a gente vai para prática, né? Vamos pegar a pista aqui. Vou fazer o top speed da mesma forma que eu fiz aí no início do vídeo. É, agora a moto ela continua sem o filtro. A moto está com o escapamento original E com comando da Auto Giro, Comando silencioso da t 160, Beleza? Vou fazer o mesmo percurso E uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês Quando na primeira passagem Quando eu acelerei a moto original Ela tinha dado 129 de painel E 116 de GPS Só que lembrando Que tinha um pouco de vento é, lateral, tá? Não tinha vento a favor nem contra. Tinha um vento meio um pouco forte. Vento lateral. Agora, deixa eu ver pra onde tá o vento. Que olhar para as árvores. Por enquanto não consegui identificar. Tá um vento bem mais fraco do que antes. Não, o vento tá forte. Ó, as árvores mexendo pra caramba. É, questão de vento continua igual, rapaziada. A moto tá com dois skins de tanque. Eu vou acelerar, acelerar lá na frente. No mesmo local que eu tinha acelerado para vocês Beleza? Bom, agora a gente Tá no mesmo trecho Vamos acelerar a moto Com a moto em alto giro Eu consigo ouvir um, um pouco do barulho do Do comando Mas vamos lá Acelerando tudo, vamos ver quanto que a gente vai chegar Lembrando que estamos de peito aberto, tá? Não estou tô, não tô abaixado Rapaziada, eu tô sentindo a moto mais forte Vamos ver Logo logo a gente, a gente vai chegar naquela descida É no próximo morro De painel aí, 121 Vamos ver se os carros ali na frente não vai atrapalhar, né? Tô de quinta marcha acelerando tudo aqui ó, Beleza? Ó. Agora vai vir a descida hein? Depois desse morro De GPS 110 Vamos ver Vamos lá meu comandinho Se ele vai viver muito ou não vai Depois eu vou fazer os testes aí Trocando escape também mudando a relação e também vídeo top speed né 102 715 116 117 de GPS 18 19 20 vamos ver 132 de painel Família, vamos ver aqui no morro se a moto vai manter É, ela se manteve mais a velocidade É Seguinte, família Ó, velocidade máxima aqui No GPS, 120 Então a moto aumentou 4 4 km por hora, é velocidade real é com o escapamento original, né? Depois a gente vai fazer com o escapamento esportivo e ver se a gente consegue aumentar ainda mais essa diferença. E outra coisa, é lembrando que tem como a gente aí ah, eu poderia baixar pra moto pegar mais velocidade, mas nesse vídeo eu queria saber a diferença do comando. Instalando o comando, quanto que dá a diferença de velocidade? Deu 4 km por hora a mais. Nesse teste que eu fiz, beleza? É, e a moto ela também se mantém mais forte na subida, por exemplo Cai menos a velocidade Rapaziada, pelo preço do comando, o comando ele é barato, tá? É cerca de 220 reais. Vamos passar de novo aqui, vamos ver Baixar um pouquinho aqui É, eu tive que tirar a mão tá com muito vento lateral tá balançando o um guidão na moto mas se tivesse meio sem vento numa condição melhor com certeza a moto vai andar mais depois eu vou fazer esse teste trazer aqui no canal mas o comando por isso, por isso é um comando barato dá 4 km por hora a mais eu achei bom rapaziada, é, era o que eu esperava mesmo, Não era. eu sabia que não ia dar uma diferença tão grande de 10, 20 km por hora, porque é apenas um comandinho, é bem fácil de colocar, é, é barato, não é um, um valor caro, você gasta 200 e mais um, um, um valor instalando, caso você não, não saiba instalar, vai gastar... Em, Vamos chutar uns 250 reais Pra moto andar 4 km por hora a mais Então eu acho que compensa E depois se você for preparar Colocar esse, esse esportivo A moto vai ficar mais forte ainda Eu achei que a moto ficou mais esperta, rapaziada E é esse vídeo de hoje Realmente o comando da, da Auto giro deu mais potência E vamos ver se a gente vai trazer mais testes aí Pra gente deixar essa moto que um foguete Essa é a intenção Vamos ver se vai pra frente A gente coloca um, um kitzinho 190 Se vocês comentarem aqui nos no vídeos Eu trago um kit 190 aí pra vocês Pra ver quanto que é a Titan vai acelerar. Fechou? Então esse é o vídeo de hoje, rapaziada. O comando realmente deu mais potência para a moto. E ele é silencioso, não é aquele comando que faz muito barulho que incomoda. Olha ó, a moto andando normal. Tá tranquilo. Ele só vai ouvir o barulho do comando quando a moto tá em alta rotação. Aí você ouve um pouquinho do barulho. Fechou? Tamo junto aí. É nós.